Uma correntinha aqui nessa correntinha. Eu vou fazer o bloquinho de três pontos altos, um, dois e aqui três. Tá, olha só, tá bom. Faço uma correntinha e no próximo espaço eu vou continuar com o bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha aqui no próximo espaço novamente mais três pontos altos aqui uma correntinha aqui nesse leque nesse espaço aqui é o bico do coração na parte de baixo tá então aqui dois Três pontos altos, uma, duas, três correntinhas e novamente mais três pontos altos, um, dois e três, uma correntinha. E aqui eu sigo fazendo normalmente, tá? Bloquinho de três pontos altos separado com uma correntinha em cada espaço, tá? Então, olha só como vai ficar vai é ficando assim ó aqui é o bico tá na parte de baixo do coração então aqui no final eu vou fazer a mesma coisa tá vou vir aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixo para começar a próxima carreira é só fazer as três correntinhas nesse mesmo lugar mais dois pontos altos duas correntinhas bem aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo, duas correntinhas e aqui em cada espaço eu faço meu bloquinho de três pontos altos aqui, três e uma correntinha no próximo espaço, três pontos altos, aqui e uma correntinha de separação, ok? Quando eu chegar aqui. Eu venho mostrar novamente para vocês como fazer aqui o biquinho, tá? Então aqui eu fui fazendo três pontos altos, uma correntinha, e cheguei aqui no biquinho do coração, tá? Da parte de baixo, continuo fazendo uma correntinha aqui nesse espaço: um, dois, três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Okay. uma correntinha de espaço passo para o próximo espaço e vou fazer meu bloquinho de três pontos altos tá e assim eu vou dar a volta até chegar aqui tá aqui eu corto meu fio aí o próximo que eu for fazer nessa última carreira aqui quando eu chegar aqui eu faço os três pontos altos uma correntinha emendo com outro motivo para ficar assim. Tá? Então, o prime a primeira emenda é essa. OK? Então aqui eu já vou fazer diferente. Quando eu for emendar aqui, vai ser diferente, porque aí eu vou começar a emendar com essa peça aqui também, assim. Tá? Depois outro coração aqui, a mesma coisa. Depois ainda tem a última carreira que a gente vai fazer em volta. Então, quando vocês forem emendar, vocês colocam o marcador para ficar mais fácil, ok? Aí vocês vão contar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí aqui nesse espaço você vai marcar, tá? Então aqui você vai contar a mesma coisa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E coloca o marcador aqui no espaço. Aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa ok então aqui eu emendei um para vocês verem como vai ficar tá então a gente vai começar aqui no marcador vermelho ou até aqui o centro depois eu vou emendar até o marcador preto ok então aqui eu fiz três pontos altos vou pegar aqui no marcador vermelho pegando assim tá Pra ficar a vez com avesso e aqui eu faço um ponto baixo, volto aqui no espaço fazendo meu grupinho de três pontos altos. Essa emenda é bem fácil, tá? É só fazer os três pontos altos aqui onde você está terminando o motivo, e aqui no próximo espaço eu faço um ponto baixo volto aqui faço grupinho de três pontos altos aqui um dois e três aqui no próximo espaço um ponto baixo aqui eu volto fazendo três pontos altos um dois e três aqui eu faço um ponto baixo e aqui eu faço o grupinho de três pontos altos. Um, dois e três. Aqui no próximo espaço um ponto baixo e aqui no cantinho faço três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha. Agora eu vou emendar bem aqui, tá? a mesma coisa com um ponto baixo também então, aqui eu pego aqui o pontinho tá de preferência pegar duas cordinhas para ficar reforçada e faço aqui meu ponto baixo tá uma correntinha e volto aqui no mesmo cantinho fazendo mais três pontos altos ok então agora eu vou emendar esse motivo ok então aqui ó no próximo espaço pego por baixo e faço um ponto baixo ok é só seguir fazendo assim até o próximo marcador ok bem facinho, né Olha só, vai ficando assim. Agora eu vou fazer a borda em volta do coração, tá? Vou pegar o fio preto, ok? Vou deixar um pedaço grande aqui pra poder arrematar depois, tá bom? Aqui eu faço o meu nozinho, tá? E vou começar desta emenda, ok? então aqui na emenda vou pegar duas cordinhas se eu consegui aqui ok para ficar bem preso aqui tá bom e aqui eu puxo uma laçadinha e faço um ponto baixo ok então aqui ó no primeiro ponto alto do grupinho. Um ponto baixo, aqui no seguinte um ponto baixo. E aqui no seguinte um ponto baixo. Vou vir aqui nesse espaço um ponto baixo e vou fazer aqui três correntinhas e vou fechar aqui um picô. Tá? Com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou repetir aqui no ponto alto um ponto baixo no seguinte um ponto baixo no seguinte um ponto baixo aqui no espaço um ponto baixo e três correntinhas e fecha aqui um picô com um ponto baixíssimo então aqui é só repetir ok então eu vou fazer assim até aqui tá quando eu chegar aqui, eu venho mostrar para vocês como fazer essa parte aqui do coração. Então, eu cheguei aqui, tá? Nessa parte onde tem duas correntinhas, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, novamente mais um ponto baixo. Passo para o próximo espaço e vou repetir, dois pontos baixos aqui eu vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto alto e aqui no espaço um ponto baixo e um picô de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo ok então eu vou fazer né repetindo tá até aqui ok essa parte eu venho mostrar mais uma vez pra vocês como fazer aqui então ó, cheguei aqui, tá? Então aqui no bloquinho vou fazer um ponto baixo para cada ponto, tá? Aqui no nozinho um ponto baixo passo para o próximo grupinho e continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto alto. E aqui no espaço um ponto baixo e um picô de três correntinhas tá então é só seguir fazendo a volta inteira do motivo esse coração tem 12 centímetros ok e ele inteiro ele tem 24 centímetros tá bom então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau